Olá, olá, muito bem-vindos aos investimentos lucrativos. Eu sou o Frederico Santarém, um apaixonado pelos temas da poupança e dos investimentos. Eu criei este espaço dos investimentos lucrativos para ajudar investidores portugueses a rentabilizar o seu capital, mais de 10% ao ano, com investimentos a longo prazo em ações. E porquê é que eu criei este canal? Em primeiro lugar, para combater a iliteracia financeira em Portugal. Todos nós sabemos que a maioria dos portugueses, infelizmente, ainda não tem uma educação financeira que lhes permita ter as melhores decisões. Eu e tu, certamente, saímos da escola sem saber o mínimo dos mínimos sobre a economia e sobre as finanças. Nós não aprendemos nada na escola sobre finanças pessoais, sobre o que é taxa de inflação, sobre o que é o IRS, porque é que nos descontam 21 ou 23 ou mais por cento nos nossos salários, porque é que o preço dos produtos aumenta todos os anos, nós não sabemos preencher uma declaração de IRS, nós na escola não aprendemos quase nada. E por isso é que muitas vezes ao longo da vida nós tomamos más decisões no que toca às finanças pessoais, às finanças familiares e àquilo que pode ser o nosso crescimento pessoal. Ao mesmo tempo eu pretendo dar-te as ferramentas e as estratégias e o planeamento do, dos melhores investidores do mundo, como se deve investir, o que não se deve fazer, quais foram os meus erros, quais foram os erros dos maiores investidores do mundo, para que tu não os cometas, para que tu consigas acelerar o teu crescimento. Eu vou providenciar análises profundas aos maiores investidores do mundo. Eu vou-te oferecer análises e recomendações dos livros que mais influenciaram os maiores investidores do mundo e aqueles também me ensinaram nesta jornada a saber investir melhor. Vou falar muitas vezes sobre a psicologia e o mindset do investidor. Qual é o mindset necessário para não cometer os erros que a maioria comete e para saber rentabilizar corretamente o seu capital. Como diminuir o risco, como diminuir as perdas potenciais de capital e como maximizar os ganhos. Vamos falar também sobre a organização de finanças pessoais. Por isso, se quer aprofundar os teus conhecimentos nesta área, fica atento às novidades. Subscreve já o canal para receberes em primeira mão todas as informações de investimentos lucrativos. Investe já em ti mesmo, investe no teu conhecimento e vemos-nos por aí. Saudações lucrativas. Tchau, tchau.